Fala, fala, galerinha! E aí, é pessoal! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e a gente veio mostrar hoje que os livros não são obrigados a nada. Gente, a gente foi tagueado há muito tempo por Desfile de Histórias. Nossa, faz uns 6 anos, tá? Eu... <risos> faz muito tempo mesmo. 84 anos. Mas, a gente tava relembrando alguns textos que a gente eu precisa gravar e ela é muito boa, bem faritona. Sim, amamos. E vamos mostrar a vocês que realmente tem umas coisas que elas não são obrigatórias de serem feitas. Principalmente nos livros. Com certeza. O primeiro é um livro que não é obrigado a ter ação. Um livro que não é obrigado a ter ação nenhuma pra mim, inclusive nenhum desse autor é obrigado. Na minha opinião, é o livro Até o Dia em que o Cão Morreu, de Daniel Galera. É um livro que vai contar basicamente a história de um jovem adulto, enfim, e sua vida com a apatia que muitos jovens apresentam, os dilemas da vida e tudo mais, todas as questões pelas quais um jovem adulto passa quando mora sozinho em uma cidade grande como São Paulo. Pra mim, na verdade, foi um HQ que eu coloquei, foi Pílulas Azuis, que não tem nenhuma ação, mas é um HQ muito tranquilinha, muito didática, como a gente já falou em alguns vídeos, e vai contar o dia-a-dia, -dia, né, o cotidiano de um casal ali, portador do filho e HIV. Então, realmente, não precisa ação, é uma HQ... Um livro que não é obrigado a ter linguagem difícil para ser clássico. Frankenstein, de Mary Shelley. Foi um livro que ele, ele é muito... de 1920, tipo isso? Eu não lembro dele. Mas é uma coisa do tipo. E ele tem uma linguagem muito fácil. Eu pensei que seria difícil. Não é uma linguagem atual, contemporânea, obviamente. Mas é uma que você entende completamente. O livro do início ao fim não precisa de alterar nada. Eu não pensei nem duas vezes. Sério. O primeiro livro que me joga a cabeça foi o Jardim Secreto. O Jardim Secreto Não. é. O Jardim Secreto é muito fácil, sério. É tipo, é um é escrito hoje. É. <risos> e aí eu acho que muita gente deve conhecer a história, né? Porque enfim, tem filme e é super antigo também. Mas é muito aquela visão das criancinhas ali no jardim e tá? tal. É muito, muito bacaninha. É Sim, muito é muito tranquilo leve. Um eu realmente, tipo, não parece um clássico. É um clássico, porque enfim, é um clássico. Conversa é com aí, várias né? gerações. Um livro que não é obrigado a ser prazeroso. Na da Amanhã, de Rogério Pereira, um livro publicado há algum tempo pela editora Cossack Naif, Afinada. É um livro maravilhoso que vai tratar sobre uma família que mora no interior e vai meio que se mudar para a cidade. E ela vive cada vez mais sem comunicação entre as pessoas da própria família. E cada um tem uma coisa de ruim ou de boa para oferecer aos outros, né? Os personagens sofrem muito, tem um deles que está distante, se comunica só através de cartas com a família. Outros personagens da família só fazem sofrer, é, sofrem abusos de vários tipos e os personagens cada vez mais vão entrando nessa escuridão deles mesmos, assim, em um ambiente completamente novo. É um livro que não é feliz, é pesadinho até, mas é que é um livro muito bom. Tá, falou de escuridão, eu lembro que semana passada eu tava indicando pra uma amiga minha no escuro, e eu já falei várias vezes desse livro aqui. Não é um livro conhecido, mas é um livro que acho que pela única vez na minha vida eu senti um incômodo físico, assim. Foi uma coisa muito bizarra. É um livro extremamente é pesado, assim, eu não, não tô falando pra ser... Impactante, ele é casado mesmo, assim que fica bem claro, mas o nosso protagonista, primeiro, que ela é narrado em primeira pessoa, né? Ela fica? Aí ela tem toque e ela tem transtorno pós-traumático. Ela sofreu algum alguma coisa muito pesada e aquela história que logo no início você sabe quem é o vilão da história. Então você acompanha também. Ai, gente, não consigo nem, nem <risos> falar. Não é um livro prazeroso, é muito longe disso, assim, realmente, a pessoa fica mal. É perturbador. Real. Principalmente, eu acho que se você for uma mulher lendo um livro desse. É, tipo, bizarro, mas é um livro muito bom, muito, muito Se você tiver na vibe, se você tiver estômago pra isso, meu Deus do céu, viu? Não, tem que segure. É, ele é, tá longe de ser prazeroso, mas é um livro extremamente bom, um livro que não é obrigado a ser bom para fazer sucesso. Não necessariamente esse livro é um livro ruim, né? Que não precisa ser bom, mas é um livro que fez tanto sucesso, as pessoas falam tanto que eu fiquei tipo Nossa Senhora, sério é para isso? Que foi o um livro mais do que isso de Patrick Ness, foi um livro que eu não consegui me conectar de nenhuma maneira e meio que não entendi porque as pessoas gostaram tanto assim. Não só isso mesmo, já tem comentários sobre ele aqui no canal. Eu não preciso nem falar mais alguma coisa, né? Mas logicamente é o primeiro livro que eu penso que eu pensei para essa pegue foi no site não é novidade pra ninguém. Eu tenho um, um vídeo meio polêmico descascando o livro ah. e metendo pau, enfim jovens, de uma forma meio complicada, porque pra, na minha cabeça pelo menos tem claramente um relacionamento abusivo ali que é tratado como aquela coisa tipo, ah não, ele só está sendo ciumento porque ele é romântico, ele ama... Enfim, pra uhum. mim é extremamente problemático e fez muito sucesso na época, assim, é um best-seller e tal. E eu acho muito bizarro isso, muito bizarro. Tipo, jovens estarem lendo livros desse tipo e achando que é super normal uma pessoa querer bater na outra por causa de ciúmes, e, enfim. É, eu acho muito tenso isso. Agora, ao contrário, hum. um livro que não é obrigado a fazer sucesso para ser bom. Tá, um livro muito bom que eu li faz algum tempo e não faz sucesso, não fez as pessoas comentarem sobre ele e ganhou o prêmio Sesc de Literatura. É o livro Desesterro de Sheila Ismaniotto. A gente, inclusive, conheceu Sheila. Ela veio aqui a Natal e é um livro que vai tratar também sobre é, personagens nordestinos, só que vivem em São Paulo, no interior de São Paulo, eu não estou me recordando bem no momento, mas meio que so eles sofrem uma, uma desapropriação de terra e a gente vai acompanhar a história de três mulheres. E essas mulheres são muito fortes independentemente entre si. É um livro que você vai compondo a história porque ele tem um primeiro terror e meio de poesia ao mesmo tempo misturada. A maneira como as frases são construídas não são convencionais, são palavras que são colocadas e vão formando a narrativa meio que de uma maneira desconstruída. E você acompanha a história dessa avó que não consegue morrer Dessa menina que só fala uma palavra, dessa mãe que sofre muito com, com as coisas que acontecem na vida delas. É um livro chocante, que no final das contas faz completamente todo o sentido e vai tratar de uma história muito. de uma parte da história muito importante, que é quando os, os nordestinos emigravam muito, né, pra São Paulo, pra aquela região sudeste. Um livro que eu não vejo ser muito comentado é O Torreão, que eu li há um tempão, na verdade. E ele foi indicação de prata inclusive, há muito tempo. Ah, é um livro. Ah, virou poesia, né? poesia. Desculpa, foi embora. Eu não lembro muito sobre a história, mas é um cara, ele vai meio que trazer esses questionamentos sobre a influência das novas tecnologias das pessoas, né? Tipo assim, como nós somos dependentes? Né, em tecnologia, ele tá conectado o yeah. todo, não sei o quê. É. Já pensou pessoa não, não faz ideia. Só que é uma coisa assim, é um cara que vai ajudar um primo a ajeitar um hostel ou um hotel, que é tipo um castelo. É uma nova viagem. E aí o cara não tem sinal lá. É uma coisa assim, bem aleatória, mas é um, um livro muito bem escrito. Assim, já vi inclusive outros livros da mesma autora, né, de Jennifer Egan. E, meu Deus, ela consegue envolver a pessoa de uma maneira... Infelizmente, não, eu não acho... Pelo menos, ao meu ver, não é uma autora, assim, tão conhecida que deveria, inclusive. A gente já fez um vídeo sobre isso. acho que eu já achava que ia ser bom porque foi a indicação de verdade, né? E geralmente eu gosto dos livros que ela indica, mas é um livro que eu acho que merecia mesmo ser mais conhecido. Se você tá gostando desse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar logo pros seus amigos pra todo mundo ficar conhecendo, né, essas histórias que a gente tá falando aqui. Um livro que não é obrigado a ter uma história curta. Sim, claro. Digo agora É um livro que eu li recentemente Tem resenha aqui no canal O livro Água Pés, De João Palahiri É um livro que vai contar A história exatamente Do momento do nascimento aí exatamente o um momento de quase morte, velho velhinho, velhinho. Velho, velho, <risos> velho, <risos> então, será mais de 90 anos de história, vamos dizer é, assim. Cara. É um livro fantástico também. Vai tratar de indianos saindo da sua terra e vivendo num lugar onde eles não se acostumam, onde eles não são bem recebidos e sentem que estão fora do seu lugar. E ele é construído ao redor, né o alicerce do livro é feito ao redor de algumas mulheres que são peças fundamentais para toda essa história, que é uma história que não é fácil também para essas pessoas, é uma história de perdas, é uma história de... Luto, é uma história de saber conviver com as diferenças dos outros e aprender com as, com as escolhas que você faz com a sua vida. Inclusive, muitas pessoas comentaram que é muito bom, né? Sim. No vídeo, massa, show, dica aí já. Uhum. O meu livro ele é um pouco mais curto. Eu acho que vai girar ali em torno de uns 30 anos de história, mas mesmo assim é muita história. É. Que também já tem uma resenha super antiga. Se vocês não quiserem ver, também não vejam, porque <risos> <risos> Enfim, faz muito tempo isso. Mas vai que é uma história que foi um livro que me marcou muito, inclusive. A gente vai conhecer a história de dois jovens que acabam se apaixonando, só que um é americano e é recém-chegado no Brasil, e o pai dele é mormon e tem umas influências meio estranhas ali, num período meio que pós-ditadura. Então, ainda tem uma gravata da gente ficar nessa de saber se é história viverídica ou não, deixa no ar e aí se passa aqui na cidade que inclusive eu conheço, Pelotas do Rio Grande do Sul e é um livro que você se apega muito a eles, né, porque enfim, é muito tempo de vida você vai ver como é que eles se conheceram, como é que eles começaram a se envolver e, enfim, é pesado também o um livro, assim, é, tem umas, umas coisas bem intensas. principalmente porque, né, quando você envolve em religião e, né, intolerância enfim, é, não dá muito certo, mas é um livro realmente que eu acho que é necessário ele ter esse, esse essa duração e é um livro extremamente bom também por causa disso. Um livro que não é obrigado a ser lido na ordem Escolhi aqui um livro, né, de contos Que é o Contos de Suspense e Terror de Edgar Allan Poe Que tem, inclusive, alguns dos contos melhores, né Considerados melhores do autor Nunca tinha lido nada do autor quando eu peguei Não foi assim, não, né, não fui muito fã Mas teve alguns contos que se destacaram muito mais do que outros Inclusive alguns que fazem relação com fatos que aconteceram na vida real e, Então esse é uma coisa que deixa o livro mais interessante Eu li durante alguns meses esse livro, um conto por mês Vai tipo, ser é uma coisa bem salteada, e Foi bem tranquilo a leitura, sabe? Eu gosto de ler. Assim. Outro livro assim que inclusive o Norby comentou Na semana passada também Foi Outro jeito de usar a boca Que é um livro ali meio que poesia Realmente, os textos eles não obrigatoriamente têm ligação um com o outro e aí é um, eu acho que é bem aquele estilo de livro de cabeceira, né? Você deixar ali e aí você pega, dá uma lida, lê um textinho aqui, lê um textinho ali, dependendo da sua vibe. Você também pode ler de uma vez, também sem problema nenhum, mas é um livro que não impede de ler fora de ordem, ler só um trecho ou enfim. ele é realmente não obrigado. Não é. Um livro que não é obrigado a ter um final feliz Já falei sobre esse livro aqui no canal, já tem resenha e é uma mensagem de esperança É um livro que vai contar a história real desse cara com um pinguim, né? Eles têm uma relação de amizade muito linda e é um livro que não tem de nada de final feliz É um final que me fez chorar muito, mas é um final, tipo, que você fica Tá, tudo bem, aceita esse final porque é uma coisa que né, é, né, compreensível, é a vida real que tá acontecendo aqui. Eu não respondi essa pergunta porque eu cheguei à conclusão que eu esqueço dos cenários novos. <risos> Assim, infelizmente, eu já cheguei a essa conclusão algumas vezes na minha vida. Sempre que eu não preciso falar sobre finais, eu, eu, eu penso isso, que eu, eu esqueço, não sei o que acontece. Me, o pior é que a minha memória é super boa, mas... É, mas tem umas coisinhas mesmo que a pessoa... Eu não bem. lembro, eu não lembro, eu vou deixar em branco. No caso, acabei de lembrar que, por exemplo, Interlúdio, entra aí, pode entrar aí. Nossa, <risos> chega me dar uma dor de cabeça. É, exatamente, mas eu não lembrei de nenhum livro, porque, enfim, não lembro mesmo. Deixa aqui nos comentários respostas para essas perguntas da TAG que estão aqui no box de descrição. E também está aqui no box de descrição links por onde você pode comprar todos esses livros sobre os quais a gente falou aqui. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, acompanhar tudo o que acontece no canal e valeu! Valeu! Como é que faz? Assim, ó. Hum, hum. hum, hum. Não sou obrigado. Ok. <risos> Porque...